Esse cabelo, você vai repartir na lateral ou no meio, do jeito que você preferir. Eu vou separar aqui uma parte de franja, vamos dizer assim, dos dois lados. Que eu quero deixar esse cabelo aqui um pouquinho mais soltinho. Em uma das laterais, eu vou pegar uma faixa de cabelo aqui na diagonal. dividir em três e vou iniciar uma trança invertida de três pontas onde eu vou embutir mechas dos dois lados agora a partir daqui eu vou soltar uma mecha pequenininha e separar. Cato outra mecha e vou embutir. Mais uma vez. Tiro uma mecha fina, separo, pego outra mecha e vou embutir. Separei uma mechinha vou embutir outra separo uma mechinha e vou embutindo outra o que acontece eu estou embutindo eu estou embutindo as mechas deixa eu te mostrar aqui, não estou pegando você pode vir trazendo essas mechas e embutir o cabelo inteiro eu quero deixar uma parte soltinha por isso eu estou pegando só aqui de cima de novo soltei uma mechinha fina e vou embutir outra na parte de cima mais uma vez ó, separei aqui e já coloco por baixo e vou Embutir uma parte antes de ir para o outro lado. Eu vou fazendo isso até chegar lá na outra ponta, na altura que eu quero. pode vir a, a, na mesma direção aqui em cima, formando uma coroa, ou você pode descer na diagonal, como eu vou fazer aqui. Aqui, eu terminei de embutir, tá vendo? Eu não quero mais embutir, mas mesmo assim, eu vou soltar um, uma mechinha antes de passar... Aqui também eu solto uma mechinha antes de passar. E aqui embaraçou todo o cabelo. E agora eu faço mais um pouquinho. Reservo esse final de trança. Agora, gente, eu vou voltar onde eu comecei a soltar as mechinhas, em cima e embaixo. A primeira mechinha que eu soltei em cima, é, vou fazer aqui a de baixo primeiro soltei aqui a mechinha de baixo vou dividir a primeira em três e vou começar uma trancinha normal é, junto dessa principal então a trancinha de baixo e eu vou embutir cada uma das mechinhas que eu fui soltando só que eu vou dividir em duas partes e eu vou dividir e eu vou embutir cada uma dessas duas partes, ó. Agora a outra metade. Continua aqui a trancinha, ó, vou pegar a mechinha, vou dividir em duas, vou embutir uma. Continua a minha trancinha e vou embutir a outra parte. Vou fazendo essa trancinha bem grudada na principal. Cheguei aqui no final, vou fazer mais um pouquinho, embutir aqui a última parte. Vou fazer mais um pouquinho e vou deixar reservado junto com a outra principal. Volto lá no início novamente e agora eu vou fazer a parte de cima... A mesma coisa que eu fiz aqui na parte de baixo. Pegando a primeira mecha, vou dividir em três. E começar uma trancinha também invertida. Onde eu vou embutir os as mechinhas que eu fui soltando aqui. Também divididas em duas partes iguais. E enquanto eu vou fazendo aqui... Eu quero mandar beijo O beijo de hoje vai pra turminha Que faz parte do grupo Tranças e Penteados Grupo Que é lá do Facebook Esse pessoal manda foto das tranças Manda foto dos penteados E eu tô colocando aqui você também pode participar. Coloque a sua foto com o nome e cidade que você vai aparecer aqui na hora do beijo. E o primeiro beijo de hoje é da Gildane Alves de Aracaju, em Sergipe. O segundo é da Nelly Izaguiri. Ela é de... Monterrey, ela é de Nuevo León, México. Ai, gente, que lindo! Olha o México aí com a gente. Muchas gracias, Nelly. Muito linda, tu, tá. Se você também quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade. Eu coloco aqui. Agora, se você quiser mandar uma foto do seu trabalho, entre lá no nosso grupo. Seja um membro e participe Não esqueça gente, deixa o meu like aqui embaixo, compartilhe, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades. Aqui tem a curvinha você faz a curvinha junto, terminou de embutir, completa a trancinha até alcançar lá onde está a sua reserva. Colocou tudo junto, passa o um elástico de silicone. Aqui você pode cobrir ou colocar um adorno que você prefira. Aqui você pode ir ajeitando. Viu que no final ela tá caída, ó. Ela deu uma caída aqui. Você pode colocar com um grampinho fechado... Por dentro da trança e segurar. Aqui, ó, a parte da frente fica o cabelo solto. E atrás esse trabalho muito lindo e fácil, gente. Isso aqui não é, não é difícil de fazer. É só trança de três pontas. E olha que bonito que ficou. Quero deixar meu super obrigada um beijo muito grande pra vocês e até a próxima.